Olá, boa tarde, bom dia, seja o momento em que você estiver nos vendo agora, que você tenha um excelente dia. Nós estamos aqui para trazer uma novidade bem legal, eu acho que é uma novidade que vai trazer, não sei se uma novidade traz sempre muitas novidades, mas a nossa novidade trará muitas novidades interessantes e boas. Vocês lembram no canal Construção Civil, Fatos e Mitos, então... Ele foi ampliado, né? Nós falávamos naquela ocasião só de construção civil. Hoje nós vamos falar de arquitetura, interiores e de construção civil, né? Então para isso nós juntamos duas é, duas consultoras que vão estar presentes. É um canal feito por três mulheres, né? Uma jornalista, uma arquiteta e uma engenheira civil. A ideia é trazer para vocês obras, produtos, profissionais, serviços que abordem todo esse tema de viver, trabalhar e se instalar melhor, né, para ter uma vida melhor para todos. Então, nós estamos aqui com a Cláudia Meyer, é, eu costumo dizer uma coisa, que a revista Sucesso, nós tratávamos disso na revista Sucesso, é, de, de construção civil, de arquitetura, de interiores, e que era um prazer imenso, na verdade era a editoria top nossa, e a Cláudia Meyer era uma das que nos frequentava muito, tivemos muitas obras publicadas da Cláudia, arquiteta na nossa revista. Disto nasceu esta parceria que nós estamos instalando hoje. Cláudia Meller. Ah, obrigada pelo convite, Cláudia. é um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente viveu né, nesses anos todos de profissão. E sempre foi muito bom poder contar com, com a revista Sucesso, que Legal. circulou por tanto tempo né, e levava informação para tantas pessoas, a, a, né, um público não, não. bem grande que sempre prestigiou esse canal. E agora, né, com, a, com a, o tempo, com a, a, a modernização, com a... Tecnologia, sim. esse novo canal que agora não é mais escrito, mas sim falado né, e falado, ouvido, ouvido é certeza. bem interessante também, é. porque Aham. a gente vai conseguir mostrar é, de uma forma mais é, humanizada, sim, né, sim. É, em obras ou mesmo uh, do escritório, uh, projetos e desenvolvimento e planejamento junto com colegas profissionais e que a gente precisa né sempre atuar com outros profissionais é, em todos os segmentos e principalmente o nosso a gente faz o projeto arquitetônico mas a gente precisa da colaboração de engenheiros uh, especializados para Sim. desenvolver os projetos complementares e aí a partir daí Colocar a mão na massa e isso mesmo. executar mesmo. E, e a partir daí, veja, nós juntamos o quê? Uma jornalista, uma arquiteta e uma engenheira civil, né? Rosângela Nader. Isso! Nós estamos aqui para juntar a parte da arquitetura com a construção civil, apesar de que to de todos dizer o contrário, mas a gente tem uma boa parceria, nós dependemos um do outro e vice-versa, não existe um engenheiro sem um arquiteto e um arquiteto sem engenheiro. Ah, Até existe, muito bem. mas a coisa não fica muito boa. E a gente vai tentar passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem aí ao longo desses anos para vocês que estão aí acompanhando a gente. Perfeitamente. Então, gente, olha, é exatamente isso que o canal pretende, né? Trazer a visão da engenharia e trazer a visão da arquitetura interi interiores para a construção civil. Essa construção que nos deixa mais confortáveis, vivendo em lugares mais bonitos, vivendo, trabalhando, é, tendo... É, lugar de lazeres de super confortáveis, bom para todo mundo, né? Viver bem é isso e a arquitetura e a, e a engenharia nos ajudam exatamente isso, a viver melhor. Então, nos acompanhem no canal, né? Se vocês gostaram, ó, desde já vamos assumir um compromisso? Assim, ó, toda vez que você gostar do nosso conteúdo, dá um likezinho aqui, se inscreva no nosso canal, né? É, desafios e soluções. E participe conosco. Aqui na tela você vai ter o nosso telefone, que você pode mandar um recado, sugerir uma pauta, fazer uma crítica construtiva, por favor, né? E nos ajude a fazer deste canal o seu canal com a sua participação. Muito obrigado nos acompanhe nos próximos vídeos.